Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, ó, oito itens que para você que vai comprar uma moto ou para você que já tem moto, você deve ter na sua casa. Esses itens aqui é tanto para manter a moto limpa, tá? Quanto para manter a moto, a manutenção dela em dia. Beleza? Vou mostrar para vocês todos os Produtos que eu tenho na minha moto E vou explicar pra você Como funciona cada um deles, beleza? Então acompanha o vídeo até o final Deixa o like pra fortalecer Espero que vocês curtam esse tipo de vídeo, tá? Muita gente não liga muito para esse tipo de vídeo Por causa dos produtos Mas é muito importante você ter ele na tua casa aí Pra economizar e pra deixar a moto Bonita Do jeito que você pegou ela Novinha A moto bem limpinha Fechou? Acompanha aí o vídeo Bom, então vamos lá, ó Primeiro item é esse daqui que eu tenho ó pretinho de pneu é glicerina tá vou explicar para vocês já já para que, que serve segundo item é esse daqui ó cera de carnaúba segundo esse óleo motul terceiro é esse lava alto tá o quarto quinto na verdade né é esse paninho microfibra sexto produto é uma cera automotiva é massa de polimento falei errado o sétimo produto é o WD40 E o oitavo é a cera Para você passar na moto, tá? Vou explicar para vocês cada um Aqui no vídeo de hoje Como vocês podem ver minha moto Está bem novinha tá? com a pintura intacta Do jeito que eu tirei ela da loja zero quilômetro Ela continua até hoje Não tem risco, a moto está extremamente Bem cuidada, tá? Vou mostrar para vocês que, o que você pode fazer Para cuidar da sua moto também primeiro família é eu utilizo esse pretinho de pneu só que o meu é glicerina tá ele é um produto mais é próprio para você utilizar no pneu Para que, que serve para você deixar o pneu pretinho depois que você lava a moto você passa no pneu o meu já saiu aqui já agora no pneu não não não tá com o pretinho. Mas serve pra proteger a, a borracha do pneu E também não ressecar, tá? Além de deixar bem bonito Depois eu vou passar pra vocês verem Como que fica, tá? Ó, família, coloquei um, um pouquinho do produto Aqui no, na tampinha Só pra vocês verem, vamos olhar com o dedo mesmo Não é com o dedo que faz Ó, mas pra você ver a diferença que faz, ó No pneu da moto Com o dedo passando, hein? Mas o certo é você passar com, com um paninho E depois tirar o excesso, ó Ó como que fica bonito, ó Tá vendo a diferença que dá no pneu? Dá um brilho. Mas eu costumo passar com pincel ou com pano, tá? Fica bem top. Além de proteger a borracha de ressecamento. Dá um brilho no pneu. Fica bem bonito. Depois que você lava a moto passar pretinho, tá? Agora vamos para os outros itens. Segundo item aqui, ó. É seda de carnaúba. Já tem um vídeo específico desse produto que eu mostrei para vocês, tá? Ele serve para você passar no plástico ressecado, ó, tá vendo? Como meu tá bem pretinho, foi porque eu passei a cera de carnaúba. Serve para você passar também aqui na parte da rabeta, onde resseca bastante, tá? Esse produto é bem bom para você utilizar. Terceiro produto, família. Eu uso esse óleo aqui, ó. Motu. Ele é bem carinho, tá? Só que é um lubrificante para corrente para você não passar, deixa eu passar aqui do outro lado para você não passar aquele óleo que, que fica espirrando ah, Quando você passa o óleo na corrente fica espirrando Você passa esse óleo é, da Motul, tá? Que ele faz tipo uma teia de aranha aqui na corrente Vou mostrar para vocês aqui, ó Ó, rapaziada, ó, óleo da Motul, tá? Depois que você lavou a moto, tirou toda a graxa para você lubrificar ó você agita ó, ó para você ver como que fica ó ele é branquinho ó ó vai ficar desse jeito aqui ó e ele agarra na corrente não vai sujar tua roda e não vai espirrar na sua perna no seu tênis esse lubrificante aqui é muito bom para passar na corrente tá aqui família quarto item eu uso esse lava-alto aqui, pode ser essa marca ou qualquer outra marca Mas tem que ser um shampoo automotivo, tá? Isso para você dar um banho na moto Minha moto mesmo tá suja, precisa de um banho Que eu peguei estrada com ela Pra lavar a moto, você mistura o shampoo automotivo, tá? Pode ser qualquer marca Na água, para você lavar a moto, tá? Não usa detergente, não usa outro tipo de salbão Usa o shampoo automotivo E o shampoo automotivo Você vai usar com o pano Microfibra Esse pano aqui é próprio para lavar veículo Para não riscar, tá? É muito bom esse paninho, eu tenho vários dele É bom você ter mais de um na sua casa Beleza? Sexto produto que você vai usar É essa massa de polimento Eu tenho ela há muitos anos já tá? Dura bastante Essa massa de polimento você vai usar Caso aconteça algum risquinho na pintura, a minha nem tem risquinho para tirar. Ou quando tiver alguma manchinha que não estiver saindo, você vai passar essa massa de polimento e vai esfregar com uma estopa ou com o um paninho microfibra, tá? Para retirar, ele tira mancha, algum um risquinho bem leve, ele consegue tirar o riscos da pintura, tá? Depois que você usa esse produto, para dar um brilho na pintura, você usa a cera, essa cera aqui, você pode usar também sempre depois que você lavar a moto uma vez por mês, você pode estar usando essa cera aqui. Não precisa ser dessa marca, tem outras marcas também, mas é cera automotivo, ó. Proteção e dá brilho. Então ela protege a pintura sua do sol, tá? Para não estragar a pintura e dá brilho na moto. Fica muito bonita, rapaziada. E o último produto é o WD-40, que vocês já conhece. Você pode utilizar ele aqui, ó Na ignição Pra chave que te enroscando. Você pode utilizar ele Pra limpar é, A graxa da roda Se você não usou é, Esse tipo Esse motor aqui Pra limpar a roda É só você passar o Vamos ver Praticamente acabou aqui O WD-40 Ó Ele sai Tira tudo, família Ó pra vocês verem No dedo Sem um pau Passar o quanto pra vocês verem aqui, ó Olha vocês verem como que dá um brilho na roda, família. Tá vendo? Tira toda a sujeira. Olha como que fica o pano. Ele tira graxa, tira tudo. Esse WD-40. E para quem mora em praia, perto de praia, maresia, também é bom passar na moto, tá? Esses são os produtinhos que eu tiro da minha moto. É muito bom você ter ele na tua casa. Vou falar para vocês que são de valor, tá? Deixa eu ver se eu lembro mais ou menos o valor que eu paguei. Esse pretinho aqui, eu tô com... É 5 litros. Mas cada litro você vai pagar uns 20 reais, tá? A cera de carnaúba também Mais ou menos uns 20 reais Esse shampoo também mais ou menos uns 20 reais O paninho você vai pagar uns 10 O WD-40 você vai pagar uns 30 reais Esse motul você deve pagar uns 70 80 reais Que ele já é mais caro Mas dura bastante, tá? Até hoje o meu tá cheio Tem a... As, o, a massa de polimento essa aqui você deve pagar também uns 30 reais tá e essa cera automotiva também na faixa de 20, 30 reais beleza, são esses os produtos que eu uso na minha moto, é muito bom você ter algum desses na sua casa, caso você não tenha condição de ter todos, mas ele é muito bom para manter a moto em dia, beleza bem limpinha, bem protegida Pra não estragar com o passar do tempo Fechou, família? Vocês curtem esse tipo de vídeo ou não? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Muita gente às vezes comenta, pergunta O que, que eu uso pra deixar minha moto brilhando Que vê nos vídeos a pintura dela bem bonitinha Ó, família, esfregar a perna aqui, ó Tá vendo? Tem um pretinho aqui, ó Depois eu passo a massa de polir Que é isso daqui, ó Sai tudo, ó, tá vendo? Tá meio sujo aqui depois eu vou passar para polir. Sai tudo. Fica novo. Igual zero quilômetro. Fechou? Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.